Olá meus amigos, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um vídeo Hoje nós vamos conversar sobre as fases da vida Talvez você já utilizou aquela frase clássica Que fase que eu estou passando? Você já falou isso? Talvez você está falando isso agora nesse exato momento, nesse dia, nessa semana Que fase terrível, meu Deus, que fase que eu estou passando Que fase difícil que eu estou passando, que eu estou enfrentando e fato é que todos nós, seres humanos que estamos nessa terra, nós iremos passar por muitas fases difíceis. A questão é, e o grande problema é, quando uma pessoa não consegue sair da fase difícil. Por isso a expressão passar é passagem, não é ficar na fase difícil. Agora, quando uma pessoa permanece em uma fase difícil da vida por anos, essa pessoa tem que rever os seus conceitos. Rever como está a sua vida com Deus, como que está, por exemplo, a sua educação financeira, como que está a sua vida sentimental, como que está a sua vida espiritual. Por isso que nós temos que passar por fases ruins, não ficar em fases ruins. Deus fez tantas coisas, inclusive na natureza, para nos mostrar, nos ensinar que a vida é feita de fases. Não existem, por exemplo, sete noites apenas, mas existem sete noites e sete dias na semana existem tantos ciclos não existe por exemplo o oitavo dia da semana mas no sétimo finaliza e inicia-se um novo ciclo um novo processo a vida é feita de processos e aí quando você passa por uma fase difícil você começa a entrar numa fase boa em qualquer área da sua vida você começa a desconfiar e alguma coisa tem porque tal dia há 50 e tantos anos atrás aconteceu tal coisa comigo meu amigo, minha amiga, sabe o que você faz com as fases ruins da sua vida, com aquilo que deu errado? Faz igual foto feia. Sabe o que você faz com a foto feia sempre? Você apaga. Não é assim? O ser humano tira 100 fotos. Essa aqui, essa aqui ficou feia. Aí a gente apaga, nós apagamos, né? Assim são os períodos ruins da nossa vida. Delete da sua memória tudo isso. E se apegue ao ciclo que Deus tem para nós, a fase boa. Porque a vida é boa. A vida não é chata, não. A vida é boa. Nós apenas temos que aprender a tomar as decisões certas para colhermos colhermos aquilo que plantamos. Por isso a fase negra, sabe a fase negra, a fase de trevas? Por que não dizer, por que não ilustrarmos como a fase da noite? Vamos dividir em duas fases, a fase do dia, da luz, das conquistas e a fase da noite, a fase da escuridão, que não entendemos a fase do silêncio. A fase da noite serve para analisarmos o que deu de errado no dia, na fase anterior, para que possamos agora então aprendermos com isso e esperarmos até que venha um novo ciclo, chamado dia, onde as misericórdias do Senhor se renovarão sobre nós. Inclusive, o choro ele pode durar uma noite inteira, mas nós já sabemos que a alegria virá pela manhã. Se você pegar, por exemplo, a vida de Moisés, o grande Moisés do Antigo Testamento, que foi o libertador do povo, que tava, o povo estava cativo, escravo no Egito por 430 anos aproximadamente. Moisés teve três períodos da vida dele de 40 anos. Os primeiros 40 anos ele desfrutou do melhor do Egito, viveu no palácio de faraó. Os primeiros 40 anos de vida. Agora os próximos 40, ou seja, dos 40 ao 80, viveu no deserto. Você está entendendo? Totalmente diferente. E depois levou mais 40, ou seja, dos 80 ao 120 conduzindo o povo para a terra prometida. São fases da vida que ele enfrentou e ele aprendeu em cada processo e, e cada fase alavancou ele para a próxima, para que na próxima ele pudesse ser uma influência para as pessoas. É disso que se trata as fases. Você aprende para ensinar, você aprende para ensinar. A questão é quando você não aprende nada, aí você vai continuar na mesma fase. Por isso eu gostaria de conversar um pouquinho com você sobre um, um jovem mencionado na Bíblia. Ele é pouco conhecido, inclusive que eu acredito que os salmos que ele que ele entoou, que os salmos são canções, eu acredito que seja os salmos mais triste da Bíblia. Sabe aquele cântico da noite escura, do silêncio, daquele período que você não entende nada? O que, que eu devo fazer, pastor? Porque eu não estou entendendo essa fase. Eu estou nessa fase já há muito tempo, nada muda na minha vida. Eu estou numa tristeza só, parece que Deus não me escuta, Deus não me responde. O que está que acontecendo comigo? Eu queria que você abrisse comigo, se você tem uma Bíblia aí na sua casa, onde você se encontra, eu queria que você abrisse comigo no Salmos 88, onde nós vamos falar sobre um jovem chamado Eman, com um H, Eman. Ele é um levita, atribuído lá no tempo de Davi, foi atribuído por Davi. Inclusive um homem, um jovem muito sábio, que lá em 1 reis... Diz que ele perdia para e ele, mais alguns perdiam em sabedoria apenas para Salomão. Essa descrição você pode encontrar depois em 1 Reis 4, versículo 31. Mas ele escreveu os Salmos 88 num período de tanta luta, de tanta treva, de tanto silêncio, que ele não entendia o porquê. Ele fez muitas indagações para Deus. Alguns versículos, porque o capítulo é muito extenso, senão o vídeo vai se estender também. Eu vou citar apenas alguns versículos. No capítulo 88, versículo 1, diz assim, ele, ele cantando, entoando esse louvor para Deus, ele diz assim, Senhor Deus da minha salvação, diante de Ti tenho clamado de dia e de noite, chegue a minha oração perante a Tua face, inclina os Teus ouvidos ao meu clamor. Agora vejo o estado depressivo que está esse homem que eu, como eu mencionei, um dos mais sábios que existia na sua época. Versículo 6 diz assim: Puseste-me no mais profundo do abismo, em trevas e nas profundezas. Versículo 8: Alongaste de mim os meus conhecidos e fizeste-me em extremo abominável para eles. Eu estou fechado e não posso sair. Versículo 13: Eu, porém, Senhor, clamo a ti de madrugada, ao período da noite. É, te envio a minha oração, ou seja, mesmo sem entender. E, Senhor, por que rejeitas a minha alma? Por que escondes de mim a minha face? E o último versículo, que é o 18 do capítulo, diz assim, ó. Afastastes para longe de mim, amigos e companheiros, os meus íntimos amigos agora são trevas. Meu amigo, minha amiga, você sabe como que termina esse salmos aqui? Termina assim, ó. Sem resposta. Talvez você esperava agora que eu ia citar um versículo maravilhoso Onde Deus ia falar com ele, mas não Isso significa que tem fases da vida que nós vamos ter que engolir Tem coisas que vão ficar sem resposta mesmo Tem situações que você não vai entender mesmo, meu amigo, minha amiga O salmos termina sem resposta São fases da vida que nós ficamos com pontos de interrogação na nossa mente E que nunca entenderemos Mas que nós temos que prosseguir eu quero te convidar a prosseguir, prossiga. Deus tem algo melhor para você, que o jovem Emã nos ensine a amar o Senhor por aquilo que Ele é e não pelo que Ele pode nos dar. Porque afinal de contas Deus não nos deve nada, Deus não nos deve satisfação nenhuma. Que satisfação que Deus deve para o ser humano? Deus é digno de honra e de louvor. Aquilo que você ficou sem resposta no passado principalmente com perdas, as perdas, as perdas não tem explicação, principalmente quando perdemos um ente querido, eu já perdi pessoas que ficam um buraco no peito, é difícil de conviver, é difícil de falar sobre isso, talvez você perdeu alguém e você diz, por que Deus fez isso? Meu um amigo, minha amiga, talvez Deus não fez nada, Deus não fez nada, Deus é amor, mas tem coisas que Deus não vai te responder, mas eu quero te convidar a prosseguir, prossiga, prossiga para o alvo que é Cristo, e saiba que Cristo quando esteve aqui nessa terra ele sofreu muito mais do que você pensa que você sofre. Cristo inclusive antes da cruz ele teve num lugar chamado Getsemane. Sabe o que quer dizer Getsemane? Lugar da prensa. O que é prensa? Onde se prensa talvez uvas, azeitona. Eu particularmente não gosto nem um pouco de azeitona. Eu te pergunto inclusive qual o valor de uma azeitona? Quase nada, né? Talvez centavos. Mas depois que ela é amassada, dela é extraído algo muito valioso. né? O azeite de oliva de uma uva é extraído suco e vinhos caríssimos que valem mais do que um carro zero às vezes. Então, depois do processo em que você é amassado, que você não entende, do silêncio que você fica sem respostas, você se torna um ser humano muito mais valioso, muito mais valoroso para Deus, porque agora você tem objetivos diferentes porque agora você é alguém experiente, às vezes nós precisamos ser amassados pela vida para sair a arrogância de dentro de nós, desculpe estar falando isso para você, mas eu acredito que tem pessoas que precisam ouvir isso, por que, que eu passei por isso, por que, que eu perdi isso? No passado eu tive que perder tantas coisas, perdi carro, perdi muitas coisas, por que, que eu tive que perder tantas coisas? Eu era um palestrante que palestrava para milhares de pessoas, para 10 mil pessoas, 12 mil pessoas em auditórios lotados. Tive que perder muitas coisas para que perdesse também a arrogância, para que em Cristo eu pudesse ser moldado, para que hoje estivesse aqui gravando esse vídeo para você ser abençoado aí na sua casa. Por isso entenda, o processo da noite que te amassa faz com que de você seja extraído algo muito mais valioso, porque faz com que você seja a imagem e semelhança de Deus. Não reclame dos processos que estão te esmagando, mas acredite que isso tudo vai servir para um amanhã melhor. Que Deus te abençoe. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se em nosso canal e ative o sininho das notificações.